Olá pessoal, tudo bem? É um tutorialzinho aqui muito básico, né? para você que vive sendo importunado com ligações de telemarketing Tipo Net, Nextel, Oi, Sky, Team, Vivo, enfim Esse aqui é um site, e isso aqui é uma novidade, tá? Que você entra nele, se cadastra E vai fazer aí o bloqueio dessas ligações indesejadas No seu telefone fixo, tá bom? Então eu vou... Eu vou fazer aqui uma, um tutorial aqui bem básico para vocês ver como que funciona, como você deve fazer para bloquear essas ligações, tá bom? Primeiramente, pessoal, vocês veem aqui embaixo, tem três bolinhas. Cadastro. Se vocês nunca se inscreveram, provavelmente vocês não têm cadastro. Então vocês clicam aqui. Vocês vão entrar nessa página aqui, ó. Quero me cadastrar. Digita o seu nome. Digita o documento de CPF. Digita o e-mail. Repete o e-mail, digita uma senha, repete a senha, clica nesse, nesse quadradinho aqui onde está escrito declaro que li e concordo integralmente com o termo de uso e a política de privacidade e em seguida clica em criar login, passo seguinte, pronto, aí cai nessa tela aí, né, onde tem um quadradinho escrito assim ó, confirmar cadastro, você clica nesse botãozinho aqui embaixo, continuar e vai entrar nessa página aqui ó, login, agora sim você vai digitar a senha ou, ou o e-mail que você cadastrou e, seu, e sua senha, e clica em entrar para cair vai sair cair nessa nessa página aqui ó, vocês aqui digitam o número do seu telefone e escolhe qual operador que você quer bloquear se uma apenas duas ou se todas tá bom em seguida, cadastrar o telefone. Pronto, está escrito aqui, ó. atenção, o prazo para é, efetivação deste bloqueio é de até 30 dias a partir da data da solicitação. Então vocês vão aguardar até 30 dias e a partir do 31º dia seu telefone deve já estar completamente bloqueado para esse tipo de chamada dessas operadoras que vocês não gostariam de receber, tá bom? Então fica a dica aí, pessoal. Lembrando o seguinte: aqui em cima está escrito imprimir. É, é bom que vocês imprimam isso aqui, que isso aqui é um, um protocolo, né? Para vocês comprovar que você que você de fato fez o cadastro, tá? O protocolo é assim, ó. Eu tô eu tô deixa eu passar aqui para vocês ver. É, então no final ele vai ficar assim, pessoal. Tá vendo? Então é isso aí, para você que assistiu o vídeo, muito obrigado. Não esqueça do seu like, qualquer coisa, dúvida, deixa no comentário. É... Achando interessante, compartilha para os seus amigos aí, tá? Isso é uma coisa muito bacana, que o Brasil, nossa, está mudando e muito. Eu mesmo canso de, de receber ligações indesejadas. Às vezes você está deitado e a ligação, você vai atender o telefone, chega lá, não é nada. É esses caras apurinhando você para vender alguma coisa, perguntando se você quer... Enfim, tá bom gente? Um abraço, fica com Deus Até a próxima